Existem alguns macetes que só quem está no dia a dia da Casa Lotérica consegue dar. E por isso, junto comigo, está o Fernando, da Lotérica Alterosa, lá de Londrina, para poder te ajudar a ter mais alguns macetes no dia a dia. E nesse vídeo, a gente vai falar a respeito das conferências de jogos dentro das casas lotéricas. Meu nome é Neymar, sou consultor lotérico e também fundador da DoraSoft. Vamos nessa? Vamos lá? O jeito mais fácil para o cliente poder conferir os seus jogos são os quadros de resultados e os resultados que você pode colocar impresso nos porta-volantes. É importante que quando você estiver divulgando ou escrevendo no quadro de resultados, você sempre utilize álcool para limpar, para fazer uma limpeza muito boa e deixar ele totalmente apagado. Para que o próximo resultado seja o mais visível possível. É importante também que você use um pincel atômico que esteja com bastante tinta, com a tinta adequada para que ele seja visível. É... E também que a letra da pessoa que estiver escrevendo seja a mais legível possível, para que não gere dúvidas ou algum questionamento. Porque a ideia do, do, do quadro de resultados é justamente que a pessoa tire os resultados por ali e não tenha que ficar indo até o caixa para solicitar resultado. É muito importante a responsabilidade da pessoa que estiver fazendo, é, escrevendo o quadro de resultados confira e reconfira o resultado que ele está colocando. Ali as pessoas têm a credibilidade que estão dentro de uma lotérica, então o resultado tem que estar correto. Tá? Também é muito importante o resultado impresso, que também facilita bastante o atendimento, onde a pessoa que poderia estar ali é, utilizando um caixa para solicitar resultado, ele tem esses resultados todos disponíveis ali no porta-volante. Então também é muito importante que sempre esteja disponível, que sempre esteja atualizado, e que tenha a quantidade correta e necessária para o dia a dia da sua loja, né? então você vai facilitar bastante o atendimento e vai diminuir essa necessidade de, desses clientes irem até o, os seus caixas e travar mais um caixa simplesmente para tirar um resultado. É importante também é, salientar que a pessoa que estiver preenchendo o quadro de resultado também retire os resultados e organize eles nos portas-volantes, por quê? É, a pessoa está fazendo aquela aquela tarefa e ela não vai precisar é, se preocupar com outra coisa então ela vai ter a responsabilidade de não errar os resultados e também finalizar todo aquele aquele processo então ela não vai estar se preocupando com outras coisas e também vai agilizar para que isso tudo esteja pronto antes mesmo de você abrir a loja é, se você deixar para fazer isso depois da loja aberta é, você tem um risco de segurança então antes mesmo da loja estar aberta você já tem tudo isso pronto e não vai ter que fazer nenhuma correria ou ficar indo atrás de resultados e tudo mais. Então é importante que você termine e finalize todo esse procedimento antes do, da abertura da loja. Bacana esse material do Fernando, né? Pois é, a gente está criando muito conteúdo para você e na próxima semana vai ter mais. E para isso é importante você clicar em se inscrever e já clicar em curtir. Isso ajuda a gente a identificar que o material está sendo bom. Ah, outra coisa, aproveita e envia a palavra VIP para esse telefone que está aqui embaixo pelo WhatsApp. Assim, a gente coloca numa lista exclusiva de conteúdos semanalmente que nós enviamos, tanto notícias como também informações sobre casas lotéricas. Um abraço, sucessos e produtividade!